Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e já vamos ver dois fatos que acontecerão na sua vida rápido demais para você, de Sagitário. Já estou aqui embaralhando... Primeiro fato. E o segundo fato. Sagitário. Primeiro fato. Tem aqui portas abertas, oportunidades financeiras que te farão escolher. Então... Pode ser que você tenha que escolher entre uma porta ou outra, entre assumir mais responsabilidades ou não. Tem alguma escolha para você tomar. E também pode ser em questão interna. Tipo, você vem se esforçando muito por alguma coisa algum objetivo, que vai acontecer sim, no tempo certo. E isso pode te gerar uma negação da realidade, algum medo. Então, analisa se você quer muito que esse algo aconteça. E ao mesmo tempo, você anda colocando o pé no freio. E o segundo fato. Você tendo que se desviar de algum conflito com outras pessoas que não acreditam nas suas escolhas, que não que te julgam, que te atrapalham. Então, você pode passar algum pequeno estresse que te fará repensar. Em algumas coisas que estão na sua vida nesse momento. Tá bom? Gratidão.